Eu quero chamar agora a Carol Perroni São Vicente. A Carol fez parte da nossa primeira turma né, do, do time, né, de, do programa de liderança. É uma amiga muito querida também. E eu quero chamar ela para vir para cá conversar com a gente. E já vou abrir fazendo essa pergunta, Carol. Como é que os líderes... Conseguem ter essa habilidade para lidar com todas as incertezas de 2021, uma vez que hoje né, eles estão sendo exigidos, estão sendo requisitados né, a ultrapassarem todas as suas habilidades né, para conseguir uh, motivar e, e trazer as equipes com eles. Fran, primeiro, obrigada por toda essa introdução, inclusive, assim, ó, tô nervosa aqui, porque eu fiquei a última do painel, a Vanessa disse um terço do que eu ia dizer, a Fátima disse o outro terço, agora me sobrou só um terço do discurso. E ainda deu, assim, ó, que eu fiquei em silêncio toda a fala, agora o pessoal chegou aqui em casa, então vocês vão, <risos> a gente tiver um som estéreo, né, de, assim, um choro, um manhê, uma coisa assim, tá bom? Porque, realmente, agora, mais do que nunca, é a vida como ela é, né, né? Uh, bom, primeiro, gente, assim, ó Eu queria dar os parabéns pelo um ano de vocês Queria dizer aqui que eu também Hoje a gente também completa um ano de escritório É uh, um escritório pandêmico Como o, vocês foi também uma coisa, assim Um remédio criado sem se saber o futuro né E foi um remédio maravilhoso para quem teve ali Especialmente eu, na primeira turma, a Débora, que está aqui também Então, assim, uh, nossa É... é... É muito gratificante eu poder estar aqui de novo também para conversar com vocês. Uh, bom, eu tenho um, um, uma história, assim, uma trajetória que vem desde um ambiente corporativo, passando para uh, um ambiente de escritório próprio, e agora um escritório uh, ainda mais próprio, com, com viés, que me parece um propósito muito grande, né, e um propósito muito claro. Então, uh, o que, que eu queria muitas coisas eu fiquei pensando aqui quando as meninas estavam falando, né? Uma fala muito forte da Vanessa para mim foi uh, que isso faz a gente refletir internamente, e de fato faz, porque cada vez que a gente vem aqui falar, a gente de alguma forma precisa se lembrar tudo aquilo que passou e eu garanto que todas que estão aqui independente se eu conheço ou não, passaram por episódios, independente ou não do lugar que elas estiveram elas precisaram fazer uh, um esforço para se sentir fortes é, porque não é fácil, o fato é, não é fácil. É. Queria também uh, aproveitar, agradecer o Luciano, que está ali, que ele não é um espião, e obrigado, Luciano, por estar aqui compartilhando com você contigo essa visão, que muitos mais espiões possam entrar aqui para poder entender que o que a gente está falando aqui não é uma questão de uh, inclusão no sentido de... Vamos entender como faz, porque agora as mulheres estão entrando, mas sim eu, eu ouvi, e eu não tenho frase para acabar isso daqui, gente. Então já vou avisando. Vanessa veio com frase, Fátima veio com frase, não tem frase nenhuma para acabar. Eu vou tirando para o pessoal não criar expectativa. Né? Mas assim, tem, hoje eu vi, coincidentemente, um post que dizia assim: uh, it's not pai, né? Então, assim, não é uma torta em que a gente vai dividir pedaços, gente. É inclusão, né? É para incluir é para aumentar, é para somar. Então, assim, o mercado, uh, e aí eu falo isso, ó, ó o estéreo, né? Mas tudo bem. O, o mercado hoje, ele está num momento muito, uh, eu vou te dizer que ele, ao mesmo tempo que ele é uh, difícil de lidar, porque a gente tem muita incerteza, a gente tem algumas certezas, que é, nada volta para trás, né? nada vai ser como era antes, nada e algumas coisas que eram antes talvez elas não num curto prazo sejam desmontadas mas me parece que ela não tem mais espaço para perpetuidade e quando eu falo isso eu falo porque porque assim eu tive muito rótulo de ser maternalistas né na equipe não dentro da equipe né por pares ou por superiores e uh, isso, em algum momento, eu me questionava, tipo, o quanto eu tava realmente sendo maternalista e o quanto as pessoas não estavam entendendo a forma de liderar. E hoje, eu posso dizer com completa convicção de que... Vocês me desculpem esse choro eu entendeu? É assim, né? Agora é o momento ainda do sono. Mas tudo bem. Uh, que eu me sinto livre, sabe? Eu muito carreguei... Uh, esse sentimento de culpa, né, essa que muito me fez achar que eu tinha essa síndrome da impostora, uh, e pouco a pouco agora, especialmente nesse ano, que foi um ano que me parece que eu cultivei resultados daquilo que muito plantei, porque muitas mensagens recebi de pessoas que não eram mais da minha equipe, não eram mais meus liderados, sentindo essa falta, né? sentindo esse olhar, a falta desse olhar, ou e, e, me dizendo assim, tomei decisões agora carregando contigo o que tu me ensinou, carregando comigo o que tu me ensinaste. Então, assim, isso para mim é realizador, porque, e é libertador saber que uh, não, não é uma questão de maternalismo, é uma questão de poder entender e se colocar no um lugar do outro né uh, e agora mais do que nunca a gente está sendo chamado para esse papel então uh, eu acho que a gente muito fala agora da questão do empoderamento feminino e da liderança feminina porque porque de fato as mulheres carregam essa característica de nascença né é, é algo não é biológico não tem como não ser tem gente que não é tem gente que não é mas é essas são a gente já carrega isso e, e não é maternalismo é essência é dentro da gente conseguir ter um sentimento mais empático, né? É ser mulher, é ser mais feminino, tanto que desde os primórdios a gente fala do energia masculina e energia feminina, e não é à toa que a energia feminina sempre vem nesse olhar, né? Então, assim, eu hoje me sinto libertada desse preconceito que se criou e que por muito tempo eu carreguei, né? Então, assim... Uh... Tento deixar para as pessoas essas mensagens de que entendam que aquilo que você... E a Fátima falou isso muito bem. Uh, aquilo que vocês façam, o importante é fazer o melhor. Porque aquilo que tu impacta nos outros é algo que tu não consegue medir. Medir neste momento. Né? E é algo que às vezes as pessoas não conseguem te falar, mas elas falam em resultado em mudança de carreira, em mudança de patamar, em conseguir atingir objetivos que talvez com uma palavra que tu não tivesse dito, ela não teria conseguido, porque talvez era aquilo que ela precisava ouvir naquele momento. Então, o que eu gostaria muito, assim, ó, nesse momento de incerteza, o que, que eu acho? Brutalidade de, na comunicação, brutalidade, uh, e não no sentido, obviamente, né, de brutalidade, mas no sentido assim, de carregar na, na, no feedback, né numa assim em vez de um fez errado errou uma vírgula refaz o documento tu não consegue pensar já te falei quatro vezes nossa isso assim o que é isso oi só um pouco isso não pode estar presente mais gente porque não tem espaço para isso tá a mãe já vai tá lá, a mãe tem que ter também uma, né? assim um, uma capacidade de poder fazer tudo isso. Ó, eu vou dar o celular, que é a mim, o celular, que ele ajuda a gente nesse momento. Tá Bom? Né? E uh, o que eu acho também ainda de 2021 que a gente vai ver, né? Uh, a gente não é só uma questão de, de, de empreendedorismo feminino, né? A gente tem uma questão interna dentro do empreendedorismo feminino que eu acho que a gente não pode deixar de falar e ainda que a gente não vá falar nesse encontro, eu acho algo muito importante que é uh, o feminino a diversidade dentro do empreendedorismo feminino né porque assim a gente precisa sim ter olhares uh, negros pardos gays não me interessa a gente precisa desse outro olhar em tudo para agregar porque o meu olhar é a minha vivência e eu vou refletir isso nos meus liderados e nas minhas ações e a minha vivência não é a certeza absoluta. Ela não é a verdade absoluta. Então, a gente precisa equilibrar isso com outras pessoas. Né? E é por isso que também o masculino precisa permanecer. Porque a gente também precisa desse equilíbrio. Esse equilíbrio é que gera engajamento, gera resultado. Porque, com certeza, é yin yang. A gente tem alguns momentos de fragilidade que precisam ser recolocados. E a gente tem... Uh, capacidades que também precisam ser absorvidas pelos outros. E acho que uh, a, a Lígia trouxe muito bem essa questão, que é preocupante. E eu li não só eu não li o da Mackenzie, gostaria muito desse estudo, mas há um tempo atrás o próprio New York Times já disse que as mulheres agrediram 10 anos na capacidade de poder uh, se ambientar no ambiente de trabalho. Isso é preocupante, né, porque assim, como que a gente volta atrás 10 anos se a gente lutou tanto para chegar aqui? Então não pode, a gente não pode, a gente precisa facilitar isso de alguma forma, né, e eu acho que 2021 e 2022, e 2023 e 2050 vem com essa mensagem, de que o que era não pode ser mais, e a gente precisa entender aquilo que a gente traz de melhor para poder cada vez mais, tornar esse ambiente saudável, porque não é só uma questão de crescimento, não é só uma questão de resultados, mas é uma questão de salubridade, é uma questão de mentalidade possível de tu trabalhar. As pessoas passam 10 horas dentro do trabalho. Se elas tiverem um ambiente uh, crítico, e não crítico no, mal, no, no bom sentido, né? porque tem a crítica construtiva, e aquela crítica que não agrega, aquele mente crítico, pesado, uh, agressor, né? aquele que te inibe de, te de tu, tu, tocar ali as tuas ideias, porque talvez tu seja julgada, ou talvez tu seja colocada como maternalista, isso não pode existir mais. E eu não estou falando só pela questão do empreendedorismo feminino. De novo, eu estou trazendo aqui elementos de essência humana que precisam ser colocadas em prática, porque uh, não tem por que eu tratar de uma forma desigual, não tem por que eu tratar, uh, ou eu, por exemplo, ter que ser agressiva com uma pessoa para ter respeito, isso é incoerente, né? o respeito ele é, ele é adquirido, ele não é imposto. Com certeza. É, então, assim, eu gostaria que 2021, se eu pudesse deixar alguma mensagem, que não vou deixar frase, né, porque não pesquisei, <risos> eu já estou me arrependendo aí. Mas, assim, é que é um pouco do que a Fátima falou, que é o que interessa é que a gente faça melhor aquilo que a gente pode fazer. Porque, de alguma forma, isso vai impactar, e isso volta. Ainda que não seja agora, que não seja amanhã, que não seja depois de amanhã, volta. Porque essa pessoa que tu plantou a semente ela cresce, ela aparece, e ela gera resultados, e ela multiplica aquilo que ela viveu. E, de novo, é que nem filho. Se tu educa de um certo ponto, o que, que ele faz? Ele reflete aquilo que ele viveu, porque ele não tem outra realidade. Então, que a gente possa oferecer realidades diferentes e realidades agregadoras, realidades que façam crescer. E eu vou, eu vou dizer assim, ó que eu hoje, uh, eu acho que eu, eu, aquilo que eu falei no início, sabe, eu me libertei disso, mas por muito tempo me fez mal, e por muito tempo eu achei que talvez eu estivesse errada realmente. Mas hoje, uh, por tudo aquilo que eu conseguia construir, por tudo aquilo, e feedbacks, porque a gente não só dá feedback, né, quando a gente dá feedback a gente recebe também, e se a gente não recebe na hora, a gente recebe em algum momento. Então, assim, por todos esses feedbacks que eu tô tendo, Quanto é importante a gente se colocar no lugar dos outros, né? Porque. Um minutinho, Carol. Se... Quero... Fala, ah, desculpa. Não, um minutinho para encerrar. Ah, tá. Não, mas a é, é, gente, assim, ó, é isso. Agora, <risos> na verdade, estava encerrando. Mas que bom, né? Abai, ah, Deus o livre. Uh, eu queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer em especial ali, Giafran. Uh, também um agradecimento especial para a Vanessa e para Fátima, que me tiraram aí metade do meu discurso, mas tudo bem. Uh, Para vocês, pela paciência, pelo estéreo aqui, né, que, que a gente aconteceu, mas olha só, a gente entregou o celular e tudo resolveu e tá tudo bem, né, Lígia? Tá tudo bem. Então, assim, <risos> obrigada, gente, que isso tenha, de alguma forma, acrescentado o dia de vocês e que possa, de alguma forma, melhorar aí uh, a empresa, o negócio ou a casa. Que o que importa é que a gente se esforce e faça melhor, né? Então, obrigada. A gente que agradece, Carol. É sempre uma delícia te escutar com essa tua espontaneidade, trazendo a vida como ela é, porque acho que as coisas são assim mesmo. Então, brigadão mesmo. Muito bom. Obrigada, Carol. E, e só, só um ponto assim super bacana que você trouxe, né? Você trouxe a empatia durante a sua apresentação, porque é exatamente todas nós temos... Todas não. Algumas têm condições similares à sua... Né, com filhos em casa, e, e, e exatamente, eu armei hoje o maior esquema. Eu estou aqui, estou tô em São Paulo, tô, minhas filhas estão em, assim que não é o meu local, para poder cumprir também. Eu não vou deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, mas a gente faz por uma outra perspectiva. Né? E você me trouxe, eu só queria trazer rapidinho aqui né, um case, uma, uma situação de empatia, que uma amiga minha me contou. Uh, recentemente a gente está vivenciando uma série de demissões, né? a gente está tendo que demitir ou a gente está passando por processo de demissão e, e ela recebeu uma listinha né, de pessoas para demitir. E aí qual foi o papel dela? Ela falou, cara, o que eu faço com essa lista? Que difícil, poderia ser eu nessa lista, ou provavelmente sou eu daqui uma semana depois que eu cumpri com esse meu papel. E aí, um certo momento, eram pessoas tão bacana que ela falou, eu não aguentei. Eu demiti as pessoas e eu comecei a chorar. Porque eu realmente me coloquei ali no lugar daquela pessoa. E, e a situação, a gente está enfrentando esse momento. E eu fiz o que tinha que ter feito. Eu demiti a pessoa. Mas eu realmente fiz errado, certo? Eu demonstrei naquele momento talvez né, entrou num estresse empático, a gente não vai entrar aqui em detalhes de gestão emocional, mas assim, foi feito o que devia ser feito. né? Agora, está certo ou tá errado chorar, demonstrar aquela emoção e aquela vulnerabilidade naquele momento? né? Então, existiu sim uma empatia, existiu né? talvez até um pouquinho a mais, e, e eu acho que é isso que a gente precisa entender que é esse olhar e talvez esse, essa compreensão e o não julgamento, porque não, a gente não está aqui para julgar ninguém. E, e a situação e a condição do outro, ele está oferecendo o melhor, como né, a Fátima trouxe o melhor que ele pode oferecer nesse momento presente. Isso é o suficiente, que é o que a gente sempre fala. E, então, só para amarrar o que vocês trouxeram aqui de empatia, me veio esse insight da situação super recente, e que nos coloca neste papel, inclusive, de humanidade compartilhada, que é isso que faz com que essa nova gestão, esse novo modelo né, emerja né, evolua porque é, depois quem quiser também não dá tempo de falar tudo, né Fran? Mas assim, essa coisa é tão boa mas nosso país, gente to, todas nós aqui temos um papel muito, muito, muito muito importante, porque a gente tá, tem uma pesquisa de, de nível de consciência que foi feita em 145 países e o Brasil é o 58º, são sete níveis, tá? No terceiro nível. E para vocês terem ideia, o primeiro nível é o nível de clã, lembra lá atrás? Clã, depois é tribo, depois é consciência de Estado. A gente tá nesse. E 58 um dia se vocês quiserem eu falo sobre isso, quem quiser no, no treinamento de liderança compassiva, eu falo muito sobre isso, mas tem muito para a gente evoluir, é o inconsciente coletivo que está por trás, né, então a posição de nós, muito bem dito pela Fátima, né, nós mães, Carol também foi, deu o celular aqui, a gente não pode desistir, porque é através deste amor incondicional e deste olhar sobre essa outra perspectiva que a gente vai ser capaz de educar, de ensinar, de dividir, de compartilhar e falar vamos juntos, né, então... Tem muito, tem muito. Vai lá, Fran, me empolguei. Então, é verdade, Não. Bom, eu acho que, que é <risos> super, muito legal trazer essa visão e, e dizer que para quem quiser continuar né, essa comunidade, esses assuntos, a gente né, tem o WLA, que é o nosso programa de liderança feminina, a gente traz esses assuntos para as nossas pautas, a gente conversa sobre, né, sobre temas que estão hoje né, aí na cabeça das pessoas e, e que estão impactando né, na liderança. Então fica o convite aqui para quem quiser ouvir mais ali e conhecer mais sobre o tema, vem fazer parte do, do nosso programa de liderança.